Tiro do pulo do gato eu não ligo, points e rhymes perigo Tente ao menos fingir ser amigo, ontem não tive comigo Tive problema comigo, segurei solas responsa Hoje me canso do mantra das onças, grana no bolso Tem confiança, muita visão na balança, demônio da tô só do bem Deja vu Eu já vi, vai tá full, rico pra caralho Mas seguindo no sapato é o rato, yeah Sou su, -so, é o malaco nato Entra aí pela cima, olha pro bandido, mas eu gira Pronto na biqueira, não tô de bobeira, bro Lota nas casas de show, olha onde meu blush chegou Yeah, yeah Olha onde meu blush chegou Olha meu blush chegou Deixa eu só levar o fluir Que eu Vim pra mudar como me uma deficit, dente no meu CHC Fruto nascido meu mega fit, no hospital é fit no medic. Minha dama é minha medicine mestre mestre nesse mega clip O essa trash nesse auto type, logo mais noite é na netflix Saco que cê bota nesse beat, meu é peso nessas work with, seus no olimpo é Haga Fire, minhas notas é livro mob de me deixa viver Tiro pra todo lado, quero ver se me acertar Suas imagens não me atingem, são tipo miragem Até eu sou atirar, se eu te contasse tudo Se cê lesse minha mente certo que cê ia pirar Não sei o lugar que cê ia parar Para pra pensar e lembra que nunca parei Eu nunca parei Sei que, sei que, sei que, sei que Tenho pouco tempo, bem que É que, que, só questão de vista, tem que, tem que Usar o pensamento pra quê? pra quê? Se cumpra o que tem visto. preveja o tempo, passa madruga curta Já mais ainda que ninguém brinque Enfrentar e me tombar já a é esperança Fé em Deus pros nossos é terra vista Tem quem invista, mas nós invade Dois pé no peito pra roubar brisa mais calma, pera a forma do plano Só maloqueiro, então fera cifra Quem duvida volta só comete a volta Compromete a revira volta Só te vira e volta pra onde tu veio Que nós tá sem freio e pisou, não tem volta De fuga dos bota por nós, bota fogo Bola e bota fogo, fim da minha revolta Eu aprendi comigo Prende com o próximo, compreende o lógico Bota a cara é... pra TV, ver Mano, eu faço acontecer Tudo pode acontecer Investindo pra crescer Mano, lembro do início Como a vida foi difícil Ninguém tem nada a ver com isso Tô bem Que que tem?